Olha, te bate uma nostalgia? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Na verdade, isso é adiante da minha época. Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é um sucesso. Mas é bem legal. Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Achei outra coisa para ler, mas as fotos são interessantes. Eita! O conteúdo é fraco, mas tem umas fotos bem interessantes. Ah, não, não, não. É, é ali, isso não é para criança. Guarda isso, não é para criança. Hum, é ali. Como é que ele anda com um troço desse? Nossa, como, como ele consegue andar com essa coisa? Por favor, guarda isso. Segura a onda aí, deixa eu ver porque eles fazem tanto mistério. Aí, eu quero ver porque falam tanto sobre isso. Porque as páginas grudam. Uh... Ah, por que as páginas grudam? Uh... Olha. Eu tô te sacaneando Eu tô de sacanagem com você Tchau, gostosão Tchauzinho Você acordou bem cedo, se quiser dormir mais Eu nem tô cansada Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada dane se Que se dane. Aê! Me ajuda! Calma. Por favor, me ajude. Põe o cinto agora. A gente não vai ajudar? Não. Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas, mas e o cara? Ele nem tá machucado. Eu não sei o que fazer Eu não consigo mexer a perna perna oh, não me mate Por favor, me solta A minha mãe tá aqui perto Me leva pra ela Nossa, Joel Mãe, mãe E pra esclarecer o que aconteceu antes Era mesmo ele ou eu Enfim, foi culpa minha não era pra você. De nada. Me desculpa. Que tal algo mais. Ok? Do seu tamanho. Ah, ah. Guarda na mochila para não dar um tiro na bunda. É só pra emergência, hein? Tá bem. Ai, sabe o cara que fingiu que tava machucado? Como você sabia que era armadilha? Já estive dos dois lados. Como você sabia? Sabia o quê? Sobre a armadilha. Eu estive dos dois lados. Você já matou gente inocente? Uh, você matou muita gente inocente? Bom, oh, precisamos melhorar o humor. Pronto? Que o secretário queria um envelope redondo, pra enviar uma circular. Tudo na vida passa. Até a uva passa. Sem trocadilhos, volume 2, por Will Livingstone. É um livro de piadas. Sem trocadilhos, volume 2, de Will Livingstone. O que uma alga marinha disse pra outra? Vamos fazer algo. Fui olhar o lixo do hospício. Só tinha doido varrido. Aqui o secretário queria um envelope redondo. Pra enviar uma circular. Sabe quem não consegue fazer nada direito? A esquerda. É, é, é ótima. Por que o espantalho recebeu um prêmio? Porque ele era o melhor no campo dele. Seu babaca! Você leu isso? Por que o pirata não pode jogar futebol? Eu não sei o que. Porque ele é perna de pau